É Remix no ar e hoje a gente vai conversar com o presidente do Sindipar, que é o Sindicato dos Despachantes do Paraná, a presença, portanto, de Everton Calamute. Ele que traz novidades e informações, principalmente nessa área, IPVA, aqui ao município Rio-Negrense. Presidente, conta para nós aí então, ano começando, 2022, o que, que temos de novidade nessa área? Bom, novidade não tem muita, né? As contas no início do ano sempre aparecem e aparecem muito fortes. Nós temos aí o IPTU, né, que é normal nas cidades, né, e também temos o IPVA, né, que é uma, uma, um imposto do, sobre propriedade de veículo automotor. E esse ano, né, nós vamos ter um leve aumento do IPVA, tendo em vista que durante a pandemia, os valores, porque o cálculo do IPVA, ele é feito sobre o valor venal do veículo, ou seja, quanto esse veículo vale para a venda. Então, nós tivemos um aumento substancial no, no valor do IPVA. Hoje um carro que valia, vou dar um exemplo assim, né? 10 mil reais valia o teu carro. Com a pandemia ele acabou valorizando e foi para 20 mil reais. Hoje o carro subiu, tanto o carro zero como o carro usado. Portanto o imposto que, que vai do IPVA, ele vai recair sobre o valor venal, sobre o valor de venda e é aplicado 3,5% que é o nosso IPVA aqui do estado do Paraná. É, 3,5% sobre o valor de venda do veículo. Então, nós vamos ter que ver, vai estar saindo agora a nova tabela. E com certeza, essa semana, semana que vem já, né, estaremos. Essa semana já estaremos com o IPVA, a nova tabela em vigor. Presidente, até para o Rio Negro, como por exemplo, é uma divisa com Santa Catarina, município de Mafra, esse aumento, essa diferença pode dar evasão, inclusive, de divisas de rendas? Com certeza. E isso é uma preocupação nossa do sindicato, porque a nossa preocupação é não só ela não se reside apenas com o nosso profissional, com o despachante de trânsito. A nossa preocupação também é com o município, a nossa preocupação é com o estado do Paraná, a nossa, a nossa preocupação é com os municípios e principalmente esses municípios do setor da região sul do estado, que faz divisa com o estado de Santa Catarina. Nós, com certeza, no mês, nesse ano que vai entrar, infelizmente não foi possível, mas nesse ano nós vamos fazer um pedido ao governador e aos deputados, para que a gente faça um grande movimento para que volte o imposto aos valores anteriores, que era de 2,5% sobre o valor venal. 2,5%, você Catarina com 2%, esse 0,5% não vai dar um impacto grande, nós vamos conseguir manter a nossa, a nossa frota sem evasão. Agora, no valor que nós estamos nesse momento, que é um valor de 3,5% contra 2%, 1,5%, Faz uma diferença e uma diferença muito grande. Isso nos preocupa muito, principalmente não só com o município de Rio Negro, mas o município de União da Vitória, o município lá na, na fronteira oeste. É, nós temos também ah, o, a, lá o é, Barracão, né? de fazendo divisa com Santa Catarina de Unísio E também aqui no litoral do Paraná com Guaratuba e do outro lado Itapuá. Itapuana, Itapuá. Então, Realmente isso nos preocupa bastante. Mas não é também só isso, tem cidades que, são, que não são tão longe, não são fronteiriças, mas são próximas da divisa de Santa Catarina. Pato Branco, por exemplo, é uma grande cidade paranaense e ela está muito próxima da divisa com Santa Catarina e essa evasão também ocorre para lá. O senhor citou até inclusive o governo, citou os deputados e, claro, vamos trazer também. Aí o nosso bate-papo, o vice-governador da Cipiana, que o senhor também tem uma facilidade de diálogo com ele. Ah, sim, com certeza. O doutor da Cipiana, além de vice-governador, é presidente da Federação do Comércio do Estado do Paraná. É... E é um homem muito ligado e muito com estreitas relações com essa região do Estado do Paraná. E nós já conversamos sobre essa possibilidade, né? E a gente vai realmente encaminhar. Eu vou encaminhar um pedido e até já falei, aqui nós estamos... Estamos tentando montar aqui para o ano que vem, uma, para esse, é para esse ano, claro, uma reunião com os prefeitos da região sul do estado e parece que Rio Negro poderá sediar essa reunião com os prefeitos, para que em bloco, em conjunto, a gente consiga fazer uma frente grande para que a gente consiga baixar esse imposto, porque o Paraná não pode perder frota veicular. O senhor está acompanhado do seu vice Francisco Aristide Silva? que também é uma parceria longa. É uma parceria. Nós estamos aí com já há muitos anos, eu estou há 15 anos com o presidente do Sindicato do Estado do Paraná. Nós vamos ter eleições agora no mês de março é, e não estou mais me candidatando. Eu continuo mantendo a minha posição, né? assumi agora um cargo de mais 5 anos com o presidente da Federação Nacional dos Espaixantes de Trânsito, que é a FENADESP com sede em Brasília. Então eu estarei muito tempo em Brasília, entre Brasília e Curitiba. 15 dias, por exemplo. Então, nós vamos estar aí com a nova diretoria, nós temos nosso candidato, vai ser chapa única, né, isso refletindo o belo trabalho que o sindicato vem fazendo. E nós vamos ter o Marcos dos Santos Júnior e o Aristides, né, como a, permanecendo na vice ainda uh, nesse mandato do Marcos. E com certeza vai ser um mandato, se Deus assim quiser, um mandato de coroado de pleno êxito. Para encerrarmos a nossa conversa, agradecendo aí a sua gentileza. Que recado deixar nesse momento para os nossos seguidores do Rio Mafra Mix? Claro que as pessoas falam em PVA, cresce o ouro, todo mundo se preocupa. Todo mundo se preocupa. Eu, eu, eu, eu peço a, ao nosso munícipe de Rio Negro e da região toda, da região sul do estado, para que tenha um pouquinho de calma e acredite que nós vamos conseguir reverter esse quadro com relação às questões das alíquotas de PVA. Mas acima de tudo, e a gente tem que, eu sou um defensor uh, do federalismo, do pleno federalismo no Brasil, e eu sempre digo né tem gente que fala ah porque patriotismo patriota é aquela terra que nos dá o que comer e o que nos dá o que comer é Rio Negro no caso aqui né então eu acho que nós temos que valorizar o Rio Negro aguentar um pouquinho sabendo que esse imposto que é pago é revertido e a prefeitura tem feito um belo trabalho, é revertido em obras públicas, é revertido em praças, em melhora dos logradores públicos, em iluminação pública, esse é parte do dinheiro do PVA O dinheiro que você paga de IPVA em um veículo, 50% ele vai para o município e 50% ele vai para o Estado. Esse 50% é muito importante para os municípios paranaenses. E, portanto, é... o Rio Negrense, com consciência que é um Rio Negrense, sabedor do problema, aguenta mais um pouquinho, talvez mais um ano, e nós estaremos com certeza é, reduzindo esse imposto aos patamares antigos, que era de 2.000%. Resumindo a nossa conversa, o senhor traz notícias boas. Eu acho que sim, vamos trabalhar. Ah, nada é feito sem a luta, sem o trabalho diário. né? Então a gente vai trabalhar, vamos fazer essa reunião, vou falar com o prefeito novamente, que é um grande amigo, e vamos fazer aqui uma grande frente de, de prefeitos, principalmente da, da região sul do Estado, para que a gente consiga é, pelo menos fazer uma pleitear junto aos deputados e pleitear junto ao governador, em conjunto, uma redução nos impostos é, que está recaindo aqui no município. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês.